Que churo foi esse? Que churo foi esse que está a um arraso? Que churo foi esse? Que churo foi esse que está o um arraso? Siiii... Iora! Boas pessoas, aqui Fala do Bruno, para mais um videozinho... É que eu tenho aqui a charar. Isso é um tiranchato do gosto. Hoje vou fazer um vídeo bueda diferente. Vocês devem estar a ver que agora o vídeo está boeda calibrado e porque eu arranjei uma cena aí para calibrar, não vou dizer o que é. Eu não... mas vocês devem saber. Mas pronto, eu estou aqui a gravar num spot diferente Já há, está aí um quadro atrás, mas deem um boas. E pronto, pessoal, o que é que vai ser hoje o vídeo? Como vocês viram no título, eu disse que é uma coisa que já deve ter acontecido com vocês ou algo do deve ser é assim, algo do E é verdade, porque eu vou fazer coisas que aconteceram na escola ou que acontecem e de certeza de que vocês vão estar familiarizados, familiarizados. Vocês entendem? O vídeo vai ser assim um bocado simples, pessoal. Espero que vocês gostem. Márcia está aí atrás. Dizem boas aí do longe, Márcia. Não. Diz boas. Não. Diz boas. Isso. Ela vai-me ajudar assim com algumas gravações, mas pronto, eu espero que vocês se entretenham no vídeo. Não se esqueçam de deixar mega likezinho, mega like, like, like e partilhar neste vídeo só, quem okay? Partilhar, a sério. Eu dou mesmo aquela bolacha, mesmo de chocolate, oréu, mesmo, <risos> dou e de certeza vocês vão gostar, não é? Mas pronto, vamos deixar aqui de lemexices e tal, vamos mas é para o vídeo. <risos> Seca, aula, fogo, meu, a setora está das luzidas. Eu odeio português. She's mas... running. fome também. Uhum. Com mais tome. Menino, eu já senti a barriga a fazer aquele brrrrrr. <risos> Também-me com fome, a sério. E que se eu pedir à setora para ir, tipo, oh, à casa do banho, e vou ao Não, faz isso. Faz uma uhum. bolacha, sabe? Bolachas? Quais uhum. bolachas? Eu acho que vou ficar um aborto líquido para mim. Yeah. Estou para fazer isso. Oh, setora! Setora! Posso ir ao quarto de banho, só a sabor, tomei uma flitinha, sério, é rápido. Sim, sim, Prometo pode ir, é Nino Eduardo, pode ir, mas rápido. Então, muito obrigada. Eduardo, demorou tanto tempo, um quarto de hora desde que saiu. Peço desculpa, doutora, a sério, peço desculpa. Estava a sentir-me um bocado mal. Ah, ok, estava Eu mal depois? pronto, desculpa, não vá mal, ser. não fa tá mal. Ah, trouxe aqui os mais, Toma aí. Trouxe aqui o iogurto para mim. Olha, tá, depois das melhorias, das blastas, está bem? Está uhum. bem? Olha, Alonso, sentem-se. Vamos rápido. Abre onde já os livros. Eu vou fazer a chamada rápido e quero saber quem fez o trabalho de casa. O quê? Ah, não, velho. Oh, a, a, a, a, é a, a Via tinha sido de a Via. Deixa-me copiar. Vamos já, lá. Um olha aí, caramba. Fica normal. Fica normal. Fica normal. Fica normal. Fica normal. Fica normal. Não fizeste trabalho de casa. Não o trabalho de casa? Mas já vai ter falta, e me aqui. Rápido já aí, vai ter tá falta rápido ali, quase a chegar à minha vez, Márcia, ah. não dá, Manuel, Fizeste o trabalho de casa. Não é qual, caralho. Resposta é, é é, da pergunta, Márcia. Clientes, <risos> <excelentes, risos> Para ter te <dizer risos> tudo <estou risos> direito. É por olha, é. é é. é é. é é. é é. tá aqui, Márcia. É. Márcia nem sabes dizer. Daniela, de casa. Volte, vai, volto. Daniela, Daniela. Daniela Cruz, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Fecha. fecha muito bem, as duas. Vocês já não se o que é que está a fazer. Olha que eu estou Mira, Eduardo! Já estou bem que está a fazer. E peço desculpa, estou a sair, peço desculpa, não volto a falar. Sim, sim, eu fiz trabalho de casa. Fui trabalho de casa. Até pode ter se quiser. Sim, sim. menos Meninos, eu só vou ali ao conselho diretivo. Vou falar para o diretor porque ele chamou e não quero ouvir barulho nenhum quando chegar. Eu quero que esteja tudo calado. Se a funcionária me diz alguma coisa, vocês escutaram mal. Vocês vão saber comigo, viram? Não quero ouvir barulho nenhum! Não quero ouvir nenhum Pio. Bom dia, senhor! Ninguém nessa Porta. é mesmo deficiente. Já viste aquilo, acha que é que ele tem o meu dedo. Nino Eduardo? Sim, diga-se todo. O que é que o menino está a fazer? Está no telemóvel. Eu só estou mexendo aqui no casaco, não estou mexendo telemóvel, não. Está mexendo peixe do casaco? Mas que por que vai mexer no fecho de casaco? O menino está no telemóvel! Estou-lhe a dizer que estou mexendo no fecho de casaco! Olha o telemóvel, está aqui ó! Está aqui o telemóvel, está a ver? Que... Fogo meu. Baixa o ao diretor de turma contar o que é que estava a fazer. Tu... Oh, não vou nada ao diretor. Porquê que tem que ir ao diretor de turma? vai ter que ir, então se o menino está no telemóvel, vai ter que ir. Oh mas é sério, diz eu estou que não estava no telemóvel. Eu não estava no telemóvel, até ela tarde, a diretor, está. Vai, vai ao diretor de turma. Vai já, mas vai já, nunca eu sabia, vai já. Ah, não vou, estava no mais ou tu tinha de tirar de dia, caralho! tu tinhas que me pôr logo lixado, tu, caralho! mas bom pessoal, foi este o vídeo espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo mais séries do me bastante só que nós tivemos aqui alta desarrumação só para gravar este vídeo, portanto pessoal para compensar o trabalho que tivemos e o tempo que gastámos deixar aí um mega like arrebentar aí com os likes mesmo comentar o que é que vocês acharam deste vídeo e darem aí sugestões para futuros vídeos, claro não se esqueçam também de subscrever para chegarmos rápido aí aos 4 mil subscritores fiquem bem aí Por...